Bora conferir o início do game Last Top. Então fica ligado aí. aí. galera, esse game acabou de ser lançado aqui, inclusive. Ele tá saindo para Playstation 4 e 5, Xbox One e Series, Switch e PC. E olha só, ele tá no Game Pass hoje, hein? E é um game de aventura e ficção científica ali, ambientado em Londres, que eu achei bem interessante a proposta. Né? E a narrativa, ela é focada num grupo de pessoas que tem as histórias interconectadas. Eu, assim, achei muito interessante eu quero saber dos mistérios todos. É, cara, eu gostei que o game ele tá chegando em português brasileiro, eles mandaram traduzidinho e ele é dos criadores do Virginia que eu não cheguei a jogar o game Virginia mas eu sei que ele é super premiado o cara da trilha sonora mesmo ela é executada pela Filarmônica de Londres mas o responsável pela trilha é o lindon Holland que ele já ganhou o BAFTA por melhor música do game Virginia Então o game ele já chega com uma grife aí Pra quem curte game indie já fica a nossa dica aí Mas bora conferir o início da gameplay Então vamos lá né, a gente Uhul. vai testar o game aqui no Xbox Series X Vamos nessa né cara Bora começar, já gostei da musiquinha aqui de começo Vamos nessa né, bora. novo jogo, a gente não jogou absolutamente nada Aí já vamos conferir o início com a galera Não vou nem configurar nada, vamos cair direto no game <risos> e era isso velho. Beleza, temos aí Londres já. Ah, Big Ben. Ai, tô animada. Londres 1982, velho. Eu nasci dois anos depois. You're Oi, get back in! O que eles já fizeram, cara? Yeah, Só corre, um velho. Ah, Ai, eu mulher. sei que as nossas escolhas tem impacto, velho. Ai, o, bacos, chapé véio. o chapéu do policialzinho que ele pegou! <risos> ele roubou, cara. Caraca! Pera, pulso! Uhuhuhuhu! Uh tá, eu tem que ficar trocando, uh -huh. cara. Corre, <risos> maluco! Ai, eu tenho que ficar apertando, soltando. Vai, vai. bora de Meu Deus, meu Deus começou. eu amei esse começo! Eu achei que não ia dar, cara. <risos> Ai, velho... Vixe, o que, que ele quer com a chapeleta do policial, louco? Bora, cara. Pra baixo por aqui ou corrida? Pra baixo. Pra baixo, cara. Vamos descer. Tudo que a gente mesmo? fizer aqui tem impacto na história, velho. Menos esforço, né? Meu Deus, velho. Gente. Tá, Gabi, tem que ser rápido. Eu tô amando. tem tempo para tá. fazer as escolhas, Bora né, cara. Bora Vamos escolher direitinho. Bate. Ai! Vai abre Tá, tem como continuar por aqui, né? Vocês viram um ratinho ali. Gente, já tô amando. Tá, aqui a gente tá controlando o boneco agora. Vamos nessa, né? Bora. Meu Deus, cara, a gente tá o que é? Isso aqui é meio em direção escuro, olha. <risos> tá bloqueado, cara. <risos> Eita, pela porta, porta, porta. Come on this way. Bora, bora, bora, por aí. Eu não vejo você. Nossa, que provocador. Acabou. Boa trabalho. Por que, que a gente fez isso, cara? Aí, tá, tipo assim, tem saída, né? Disseram que sim, né? O quê? Você está tarde. E aí? Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse? Você deveria estar aqui 20 minutos atrás. I gave you clear instructions. Anyway, come on. We can probably still make it if you're quick. What are you talking about? Hang on, Pete. Yalla, sah. Hey mate, can you get us out of here? What? Are you kidding? Didn't you hear me? We don't have time for this. Either you're coming or piss off. But don't expect a refund. This isn't a charity. O Guess we're going with him then. Eu gosto desse clima de mistério. Tá, mas assim. ela sabe muito bem o que, que tá rolando. Ela só não é falou. Ela bom, sabe. Ela disse: Pera, pera. Então ela deve ter falado com o cara. O que, que é isso, cara? Sam! Ah, você fazendo. O controle tá tremendo inteiro, velho. Cheguei! Nossa, tirou ele ainda. Sam! Oh, meu Deus. Tipo ela sabe do que se trata. Ela combinou com você. Chung. Ela falou é assim. Ah, vai de boa. <risos> <Que risos> ah, cara, que cena. Uh, uh, ele sabe? fechou. Everyone through that door. Gotcha. No. What? Olha, Believer. Onde é que eles foram, velho? Gente mano. chocada. Cara, chocada, parça. Gostei salva. desse começo, Gente. cara. Vou até tomar meu café aqui. Como assim? Ela foi, ele ficou! Dias atuais, aí passaram mais de 30 anos, hein? Ah, oh. a gente vai ser, não é? Que que é isso, cara? Ah, música? Paper Dolls, Domestic Affairs, Stranger Danger. Que é isso, cara? Tem o John Smith, a Mina Huggs. Ah, gostei da dona daquele. Eu também. Bora lá, cara. Vamos com ela. Cara. A The Lucky. Ah, será que a gente vai jogar em algum momento com todos? Pode. Que ser. as histórias meio se cruzam, né? Deve ser alguma não, coisa eu tô, Não, Eu tempo. tô chocada com esse começo ainda. <risos> é. Sério. Eu gosto desse tipo de jogo, galera. Não fale com estranhos, capítulo 1, o homem bonito. Hum. <risos> Good vibes only. Meu Deus, sério, eu preciso saber o que tinha aquela porta verde. Eu acho que vai ficar lá meio pro final da história Bem, pra a gente final, saber. Né? De boa em casa, você vem? Vai ser difícil, bora. Os caras. Nunca salvou demais. <risos> ah, Você me deu cobertura. De boa em casa, beleza. Bora então, bora. né, cara? Que... Bora! Quem quer sempre arruma tempo. Legal, legal, tô saindo. Ah, tá. A gente pode meio que ver as mensagens aqui, o que rolou. Você tem um oito? Um Não, compra. Tem um as? que é isso, cara? Carta? Carta. Ih, deve ser outra coisa. Ah, a gente tá controlando aqui agora. Tá legal. Um cinco, tem um cinco? Ah, ah legal. Fish. <risos> <risos> <risos> <risos> que papo estranho esse aí. Nope. No hum... Ah, ignora. Ignora que tudo dá pra ser falado com educação. Ai, agora que eu vi, ela é, é tipo um tipo fisicalzinho, policialzinha. É... Eu fiz, eu fiz. Óbvio que fez tema, né? A gente sempre faz tema. Sempre. Mentirosa? Apelar pra mamãe. Apelar pra mamãe, que é assim que a gente faz na vida real. Sempre. Can I go out, mom? Of course pudding. Say hello to Vivek for me. Would it kill you to spend some time with your family for once? Love the uniform by the way. <laughs> I think you look very handsome. <laughs> handsome. You look very tidy, dear. <laughs> <laughs> <laughs> What you see my sister, I don't know, Ash. Oh, I guess I'm just stuck with her at this point. Off you go then. Text me quando você está no seu caminho de Tem umas musiquinhas meio... Tem, né? Gostei do clima do jogo até agora. Também. Vamos ver agora um pouco mais da história, né? Interessante. Tá, aqui a gente está controlando, tá? Fica boa, né? Cara, que maneiro, né? Muito! Ele é bem diferente no visual, mas ele também tem uma pegada meio Stranger Things aqui, meio... É... Life is Strange... sei Parece, Berta, que uma mistura, né? Porque ele tem um pouco de mistério, um pouco da parada de escolhas, né? sei eu tô muito intrigada, muito, muito, muito! Sério, pelo amor de Deus, aquele me diz o que tem naquela porta verde. A Gabi <risos> ficou lá na porta, a já. Minha mente está na porta verde, ainda. A Gabi se sentia aquele que não entrou na porta. Gente, né? eu me senti muito excluída na, no combinado lá. Aí, que sacana, ela tipo, ah, seu covardinho. Pegou, entrou e deixou o burico policial, ele te rala. É, é Cara, a abertura, é tá a gente não, né? tá controlando a abertura do Pra cá, a gente tá um pouco perdido <risos> eu, eu faço esse caminho todo dia sabe Mas é <risos> Stranger Danger Não fale com estranhos hum. Legal Pelo visto são é, histórias, né Como se fossem contos, mas eu acho que eles vão se mesclar em São interligados momento. são interligados Por alguma coisa Aqui, ó padre e filho <risos> Hum but 5 I could hit that car over there with a the rock or something. Go on then. Nah, what if the alarm goes off? Too scared. No. I just don't upset the hmm. You don't shit where you hmm. eat. Hey Donna. Hey, you got here quick. É, saiu do Codfather, não vai trabalhar hoje à noite, eu cadê o meu jantar? <laughs> não sei não, como é gente... <laughs> que é né? Ah, então, cadê, meu é, cadê meu jantar? É, cadê meu jantar? Come on, where's my free chips and curry sauce? <laughs> nah, dad's had to close down for a few days. na fritadeira de novo! <laughs> <laughs> Coitado do rato. Oh, no. <laughs> Not Boris that live behind the fridge. <laughs> <laughs> <laughs> yeah, nothing that exciting. Just a dodgy batch of scampi. Gave some people a runny bottom. Well, <laughs> <actually in store. laughs> uh, vamos olhar pelo lado bom, né? Cheer <laughs> up. <laughs> At least you don't stink of fish grease tonight. <risos> Nossa! Meteu, é real! Tipo, já terminaram de me zoar? <risos> então bora, né? <coughs> Agora tá meio 13 Reasons Why, sei lá. Uhum. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <risos> <risos> olho no do vizinho. três nunca, né? Did you see that guy just then? The one with the pretty lady. window Não, tá errado isso aí, né? Não. Não, legal, legal né? Não. é, um poor guy ele é alone. maluco. <risos> I keep seeing him bringing home different girls. Boys too. É, Legal, pô. Legal, Deixa que bom, bom ele levar quem ele quiser. That's not the weird part. He brings them home, but I've not seen one Ai, of meu Deus, aí é um problema. Well, I've had my suspicions for a while, but I'm now pretty convinced. I think he's building a gorilla army. Ele é um army. assassino. <laughs> Se a pessoa entra, e não sai ninguém, ele mata todo mundo. É <laughs> um <estar> legalmente estranho. <laughs> It's probably just a weird sex thing. Weird sex thing, I imagine. <laughs> hmm. Oh yeah. I'd consider ah, that. That's a não opinion. É normal. We should play ginger on him. devia tocar a campanha dele e sair correndo. Eu super adulta a decisão que a gente ah, vai tomar, vamos, né, cara. Ah, vamos, vamos. Bora, vamos, bora, vamos. bora. Let's order him a pizza. No way. We've got to be all forensic and stuff. Covert surveillance like your sister. Ai, cara. Hum. Ela não é nenhuma espiana. I então. don't think Emma would know the meaning of covert. Getting bored. Oh, um gás. É isso? Tradução é eu acho que É, a tradução estranha. Eu acho que tipo um refrigerante ou é, coisa. Okay. Assim. okay, Becky. What would you rather do? Be put in prison for 10 years, but when you come out you get 20 million pounds tax-free, or get the 20 mil up front, but you die with it? You fight, é Não, para ser louco. a gente tem tem que provavelmente oh, ficar olhando Jesus. aqui a casa, né, que pra que ver achei. se alguém vai sair, né? E ia fazer. janela. take the 20 million up front. Lift it up on a yacht. Olha. Yeah. you die sei ah, Tem 35. Yeah, I know. Like, I think porta nessa casa também. Okay, fine. I'll go to prison then. But it's solitary confinement for the entire time. That's okay. And you don't have a bed to sleep on. Just a stone floor with loads of spiders. Tu pode jogar garrafa, lá eu acho, não é? peguei esse treco ah, aqui, Ah, cara. Vem 100%. <risos> 100% era que isso que eu tem que fazer, cara. Ah, pra eu olhar o que tá acontecendo, tá vendo? Pra ver se chama a atenção dele, Sim. né, cara? Toca, tenta tocar na janela dele, não dá? Ah, aqui, ó, na bola. Hum. <risos> Não sei se eu faço algo de útil assim não, cara. Na janela ela não dá, né, dele. Uh, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente interagir aqui, velho. Ah, pra cá, ó. <risos> <risos> eu não sei se. se aqui, ó. Pra passar é, o tempo, né cara? Pra... Talvez tenha algum troféu Olha pra Olha lá, pra casa do homem! Pera, que eu tô ocupado aqui, tu tá cara. de costas! Aqui, Kiki, aqui, aqui, ó. Isso! Isso! Tá, mas agora que ele é uma câmera, tá filmando pro outro lado <risos> agora. Eu acho que deve ter mais alguma coisa pra gente falar. Aqui, ó. Dele. Ah, tem mais dois alvos pra gente É isso que tá marcando ali? Ah, pode ser Meu Deus, cara, sou péssimo nisso, velho <risos> Aonde tem alguma coisa, velho? No corrimão aqui à direita, ali, ó Peraí, calma Esquerda, esquerda pra cima Aí, ó, essa caixota branca ah, aí. aqui é em cima, aí não, em não cima, é? Um copo aqui, cara não dá pra jogar, né? Só quando e ele aí, essas marca... caixotas brancas aí, no corrimão aí. Isso aí. Não é, não dá. E a dá. outra, né? a não? A cabrela é meio durinha, né, aparentemente. É, cara. Eu, tenho, eu tinha que mexer na sensibilidade aqui. Ah, aqui tem, aqui tem mais, ó. É, agora ficou só um. Tem mais. Aí. Era isso, velho. Era isso. <risos> Era hum. pra passar o tempo, velho. Era pra dizer que a gente tava <risos> o maior tempo aqui cara, lá veio o cara hein, saindo sem e... sem companhia mesmo, Check out. dude's back and he's tá, mas tem outra porta. No, <laughs> pode ser. Hmm. Ai, sinistro, né? We should stalk him. No way. I don't want to be turned into a human kebab. <laughs> <laughs> kebab? É... <laughs> que uh -huh. Always thinking about boys. Of course. Let's follow him. Ai, quanto <risos> <Meu Deus. risos> <Com a parte risos> <de> ele faz com Qual parte dele some com as pessoas? <risos> louca. Que tu não ouviu? <risos> que <sua> vida louca. You only live once. Let's <risos> tail the creep. Ela tá é cara. O que é. que é isso? Esse homem que leva um mondinho para casa e só ele sai. You know. He's probably meeting with a polícia que é óbvio, ninguém quer, né? Ai, cara. Tá martelando essa tecla. Ele tá com essa ideia de que o cara tá criando um exército lá dentro. Yeah, I'm coming round to it again. Oh, Bem natural ah, essa ideia, condoms. né? Chega com um gente em casa, ninguém sai, porque tá criando um exército, é claro. Olha lá, olha lá. Ai, cara, essa é a missão mais inocente da história. Eu vou o cara, velho. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ah, seria o oh. um killer tacando tá terror Não, boa, e as crianças perseguindo. O Cara tá uh, de wake noite up, noite mesmo. There are crazy things going on in this city. All those three months when he went full flat earth. On that occasion, I was just <laughs> a victim of fake news. <laughs> <laughs> Ele veio para cá, né? para cá. Acho que vou lá pra lá pro É tipo, não sei se é o acesso ao metrô aqui. Never been to this oh, wow. part town before. Me neither. guys heading for that old building. Ele Bora deve ter uma porta ele... verde daquela. É óbvio que a gente viu o começo do jogo. Imagina, a gente imagina assim, que né? ele tem aquela porta verde dentro de casa que as pessoas estão se teletransportando pra algum lugar. <risos> Mas, tipo, eu penso pela cabeça das crianças. Tu não tá vindo, porra! Que tem que ligar pra polícia! Olha lá, ó, prédio condenado. Não entre. É tipo um prédio abandonado, né? Com a estrutura condenada. É, já é algo suspeito aí mesmo, né? Guerrilla army está O uma Hum. que é uma festa? Maybe. <risos> <risos> okay, But what about all those people he's been disappearing? They're probably all inside having fun. Ah, tudo em silêncio, estão super se divertindo. Coragem, coragem. Eu acho que tem apenas uma maneira de descobrir. Eu estou bem. Você é um mentor. O que você vai fazer? Apenas caminhar pela porta da frente. É... Eu sei como. Ela deve saber, né? Just follow me Essa daí é mais ousada, né, cara? Bem mais. <risos> Aqui tem, tipo, uma frestinha, é isso? É, ó... Não sei se gosto. Vou lá, cara. Tem que fazer força aqui. Bora. Cara, que invenção, hein? Não, não faça isso na vida real, galera. Não é recomendável, viu? Vamos try that porta door over there. Hum, tem uma porta aqui, não é? Será que tá aberta? Ah, não vai dar bom isso aí, não. Vamos ter que achar outro, outro caminho, hein? Vamos pra janela. É. bora. <risos> Meu Deus, cara. A gente vai matar esses personagens. Já tá até vendo, cara. Certezíssima. Dá para subir por aqui, né? Será uma rampa? Eu achei que era, mas é. <risos> por aqui, ó. Ai, cara. Que... Gostaria só de comentar que eu tô achando o um jogo bem bonito, viu? Não, Tá bonito, né, cara? Aí tem um, um, um... gráfico diferente, assim, é, um né? Gráfico é, um, um game indie, né, cara? É. Mas eu tô gostando bastante. Olá. Olá! Ah! Olá! Gente, que porra é essa? Que ter... essa? Ai, Army. Meu Deus, que bicho cara. Um verde. Inacreditável. God, like hum. Nossa. Shit, <risos> we'll the Imagine the likes. Hum. Cara, vamos, vamos fa fazer um vídeo, Vamos fazer um claro. vídeo, né, cara? Oh, claro. shoot it from here. Let me find the right position. É não vai dar certo esse vídeo, velho. que a gente vai fazer aqui? Já tô começando a me arrepender que eu lembrei que as escolhas ah. têm impacto, né, velho? Armazenamento ah, de Ah, sempre, não. né? O que, que a gente apaga, Gabi? Não, do não. skate? Não, essa aí Esse. tá mais xoxa, essa aí tá mais comum. Essa não, essa aí tá legal. Essa tá legal. Essa tira. Tá, cara. Essa aí tá legal. Essa tá melhor, apaga a outra. Tá, apaga outra. Hum. <risos> tá, eu acho que agora deu, né? Meu Deus, cara, que vida é real, né? Ai, cara... Eu tenho que segurar todos os botões Ela vai a deixar... tempo, ao mesmo tempo, velho. Tudo ao mais tempo? Ela vai deixar cair, certeza. Eu juro que eu não errei, cara. Leg it! Eu juro que eu não errei. Corre! Olha ali, meu! O cara Esse tá metal. ali! Vai embora, vai embora. <risos> Run, vai Embora, Gabi! <laughs> hey! You got it! Grand Forest! Ah! Oh, lily. oh lily. Ah. Ah. You you La la la la, oh, la. Stop! O que você fez? O que você mean? He was Caraca, gonna... Ele estava ajuda, Ai, cara, preocupado. Você <risos> Meu Deus, <risos> que errado! Bom, isso é, é verdade, é um dead, pouquinho he? perturbador. Ele né? tem Mas cara. ele tava oferecendo ajuda. Vivek, telefone 999. Uou, hang on there. <risos> não eu não estou em problemas Essa a Dona, o aceitar com o cara já, mm, irão, né? Yeah. Alguma ideia melhor? Well, o do que do, then we precisamos move him let's get him inside O que a gente vai fazer com esse homem pelado aí, cara? Isso deveria manter him for agora. Obrigado god ele ainda uh, e agora? Okay, so what next? We can't leave. Our fingerprints will be all over this place. Hmm. Ah, se porta, cara. So what? It's not as if our fingerprints are on file anywhere. Come on, Donna. They'll be on the secret government database. Besides, he got a real good look at you. He'll be able to identify you to the police. We can't let him go. <laughs> For the time being. Vai chocar ela tá logo para here. matar o cara. É. Eu não sei se ele vai nos acusar pra a polícia porque ele tá num lugar proibido também, né, velho? Age normalmente. Não, ai caramba! Emma, é, <risos> where the hell are you? Tell me this instant! É... Não, seja firme. <risos> I'm just at the Vex place. Well, I'm at the Vex right now, <risos> and you're nowhere to be seen. É que é a casa de outro Vex. Melhor é, você que... é agora. <risos> Just stay there, I'll be there right away. Donna? Donna, don't you dare hang Ooh. up on me? Well? Tá com cara… Que droga. <risos> <risos> Your sister? É, uh, sim. She's outside of Vivek's place right now. Emma's um, at the codfather? You need to fix this, Donna. She can't come here. We'll go to prison. Oh, shit! Não, é era o jeito Ai, mais fácil cara. de resolver a situação era com a, com a irmã policial <risos> dela, né? <risos> Cara, vamos fazer uma piada sem graça. Bem, Becky, of que que names. É porque Ai, o cara é, pode tá ouvindo verdade, tudo, verdade. né? verdade. Oh, não. Agora a gente vai ter que matar ele, aí o olho tá normal ou tá meio pirado ainda? ai cara não que acabou assim yeah. né? esse olhar foi assim ó tipo <risos> nossa que medo era o capítulo um onde fale com estranhos cara Mas eu eu fiquei com vontade de continuar a história eu gostei né? eu achei bem forte a história para um começo assim cara tá o primeiro capítulo né cara eu queria saber o que, que a galera que viu o vídeo aí, o que, que vocês acharam? Curtiram o game aí, cara? Comentem aqui, <risos> pelo amor de Deus, o que, que vocês acham que vai rolar? E aí eu não sei se a gente continuar o game, qual que a gente vai escolher depois daqui, né, cara? Mas acho que vou ficando por aí, né? Eu gostei. Era, a ideia era ter o, uma visão aí do início do game, que eu já fiquei instigado, né? Nossa, eu me diverti muito nesse começo. <risos> eu, eu adoro o jogo que é movido pela história, né? E esse jogo já teve uma história que me prendeu com bastante mistério, né? Então, galera, comentem aí, dê um like aí pra gente saber que vocês curtiram o vídeo. Se vocês quiserem mais vídeos aqui do Last Top, comentem aí também pra gente saber. E é isso aí, né, galera? Valeu demais aí a companhia nesse vídeo. E até a próxima!